Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Já deixe seu like aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. Beleza? Vamos dar um rolê noturno na cidade. Ali buscar a patroa no trabalho. Aproveitar e gravar aqui. Beleza? Só fechar essa puta aqui. Sai de cima. Puxa, Apertar o nariz abrir a porta aí tem que vir tem que trazer sim vai tentando volte volte deixa deles só vem pra cá quando eu mandar ainda quer me na frente ruas paradas sem movimento decreto continua né agora novo decreto aí, né, do governador que se encontrar que multar é o uso obrigatório de máscara dentro do carro se não levar multa é meio contraditório, né? Porque, tipo, eu vou aqui sozinho no carro Se eu não tiver usando uma máscara Aí eu, eu vou ser multado Tipo, eu sozinho Eu vou transmitir o vírus pra mim mesmo É meio contraditório Mas Se desobedecer é multado, né? Então É meio que Enfim Tem que obedecer mas assim, obedecer, mas não pode aceitar tudo não, tipo, se eu tomar uma multa, eu tô eu for só no carro, sozinho, aí sou parado, aí tomo uma multa, claro que eu não vou aceitar assim de, né, de peito aberto, eu vou recorrer, obviamente, então, complicado, meu. complicado, meu. somos subservientes do Estado, né? Um Estado de democracia de direito. Então temos que obedecer. O Estado fala, a gente obedece. O rebanho obedece. O Estado só só existe o Estado, né? O Estado só se sobrepõe por conta de, do povo e aí era pra quê? Pro povo ser é, ser é, eu esqueci o eu termo aqui que é utilizado mas você aí que tá assistindo já deve saber o que eu tô falando aí e, e, é, deixa nos comentários aí então, mas não, o povo é subserviente. Sendo que não era pra ser assim. O governador, o prefeito, sei lá o que, é, é funcionário do povo. Hein? Mas meio que inverte os, pa os papéis são invertidos. um absurdo. Como é que pode? Hein? É tipo: você, você é pago pra fazer tal função. Mas aí você meio que pune o seu pune o seu patrão, né? Quem paga você ali. É.. entende? É o que acontece. O povo bota o político lá, meio que reelege né? Bota lá, paga o salário e o político vai. O que é que faz com o povo? Na primeira oportunidade, pune, pune com multa, é, é, é, o que mais pode acontecer, multa, é, é, sanções e desobediência, desobediência, presa, hum. então, essa é a nossa realidade, essa é a nossa realidade. e aí o, o dinheiro público não é não é aplicado da forma correta né? não tem um, um certo zelo pelo dinheiro público aí, complica né aí, eu tava vendo uma, uma matéria hoje agora há pouco sobre os hospitais de campanha né de do Rio que está olha só que a matéria foi final de 2020 Era para entregar é, Já tá funcionando Quando foi feita a matéria E ainda tava lá as moças é, é, A empresa que né, Ganhou a licitação é, é, Não tinha dinheiro Alegou que não tinha recurso Não foi é, repassado o recurso para Adquirir a ad, aquisição dos insumos, Olha. entende? Então foi passada, acho que uma boa parte, mais de 60%. Mas não tinha passado, não, não, não deu para comprar. Enfim, é complicado, mas fazer o okay, que, né? Então é isso, galera. Chegando aqui, aqui como vocês podem ver, o bosque. Boa noite, como é que tá? Hum? Essa era uma realidade totalmente diferente. É bastante povoado aqui, uma hora dessa, o povo tava caminhando, muita gente aí, mas assim, não pode, né? Então. Então foi isso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, ativa o sininho das notificações, beleza? É. Sua inscrição, seu like é muito importante para a continuidade do, do canal aqui, para trazer mais vídeos. Beleza? Então, conto com você aí. Valeu, até o próximo vídeo.